Aqui nós estamos em Ibiraci, da igreja... Nossa Senhora do Rosário, Igreja do Rosário Igreja do... Essa é a mais antiga? É a mais antiga da cidade oh, Foi construída oh. pelos escravos E aqui tinha uma dança que eles usavam muito? O que que era? A dança é usada até hoje, que é o Moçambique, né? o Moçambique manhoso Tem os ternos de Congo também até então lá estão, as bandeiras lá foram colocadas semana passada, dia 13 de maio. É uma data importante aqui para é, a região. Em é a data da abolição da escravatura no Brasil inteiro aqui que em Bracia é feriado, né? Como nas outras cidades são é, o dia 20 de novembro, aqui o dia 13 de maio foi, foi decretado feriado municipal. Por essa data importante que é para a comunidade negra, né? O Thales, né? Thales. Thales de? Thales Souza Silva. Você é natural de onde? Natural de Ibiraci mesmo. A vida inteira morei aqui. Os seus pais? A minha família inteira, todo mundo é Me daqui. fala então sobre o seu pai. Quem é que é o seu pai? Meu pai é o Célio, motorista da ambulância, muito conhecido na cidade. Minha mãe é a Luciana, que trabalha no PSF, auxiliar de dentista. Família toda daqui, meus avós. Irmãos do seu pai, quem são? irmãos. É. Meu pai tem cinco irmãos, né? O nome deles? Um mora na cidade, um já faleceu e outros os outros moram fora. É o Sérgio, o Silvio, tem a Sônia, a Selma. Né? Minha mãe também é uma família de cinco irmãos. Como que chama? a, a tem os o irmãos André, dela. tem a Valéria, o Anselmo, tem o Daniel. O, o tem tá? Família grande. Tálio, você falou que conheceu avô e avó, ou não? Conheci o meu avô pro lado da minha mãe, lado maternal conheci e pro lado paternal não. Como que chamava o seu avô maternal? E avó? Maternal é o Sou Luís também, né? Dona Florips. Os então, meus avós maternos, né? E paterno? É a Eva e o José, José Galdino. Esses você não conheceu, né? Esses não. Eu vou fazer uma pergunta mais longe, você lembra do seu bisavô? Não, você bisavô, sabe o Conheci o meu bisavô do lado materno também, Sr. Zezinho, que era conhecido como Sr. Zezinho, viveu até os 98 anos 98 anos Então você viveu a vida toda e tá vivendo a vida de quantos Eu... anos? 40 anos? Você não tem não, né? 30. É, 29 anos 29, você é menina é. aí pensando que ia ser um cara velho, você é um garoto É a barba, né? Tem que fazer é. a barba para ficar mais novo eu tenho 33 só de cadeira de roda. Ó, oh, Otávio, me fala um pouquinho dessa cidade de Ibiraci hoje. A cidade cresceu, né? Escutei a pergunta, só um me... minuto. Ibiraci, a produção dela é café e gado? Ah, a é forte no café, né? O sapato também tava no crescimento muito forte na cidade, mas agora com essa pandemia deu uma paralisada, mas o forte é o café, né? Tem um sapato também, que é uma área que gera bastante emprego, né? Que vem de, por ser de Franca, é de né? Franca, né? Algumas fábricas montam uma, uma As... parceria aqui na, na, na cidade, cidade de Biraci. É muito pertinho, né? Muito perto. Quantos quilômetros? Dá uns um 38 quilômetros. Pertinho. A divisa ali é 14 quilômetros menos, né? É por aí. No pé da serra, a divisa. É no pé da serra. No pé da serra. Gostei desse pé da serra. Ô oh, Thales, oh, o que que é a vida pra você? Ah, a vida é a gente ser feliz e fazer bondade ao próximo, né? Eu acho que isso resume a vida, né? Ser uma pessoa do bem, né? É isso que aí. O importa, né? Que a gente vai levar da vida É ser uma pessoa do bem. É isso aí. Ó, oh, um abraço pra você, Ronaldo. Ô, oh, João. Você deve ter uma boa amizade aqui. Aqui é pra gente ser da cidade, é uma cidade pequena, todo mundo conhece a gente, né? É, o seu pai da ambulância, né? Todo mundo. Todo mundo conhece, né? Conhece o seu pai. Uma vida dedicada à saúde, né? É verdade. Eu sou amigo de algumas pessoas aqui, mas eu vou filmar aqui. Esse aqui é o seu comércio? Pode? É aqui, pode filmar. Aí. É. é onde que eu tô pintando aí pra minha esposa fazer o comércio dela. Aí, ó. Eita, você vai ficar. Você vai ficar secretário da esposa daqueles dias, <risos> viu? Se Deus quiser, ué. Vai ser uma lojinha de roupa aí. Coisa boa. Gabi moda, já fazia propaganda ah, é do né, é. seu canal. Aí ó. Parabéns. Você vai pintar agora. Você vai. Vai ser, era de celular, agora vai ser loja de roupa. Vai ser loja de roupas. É isso aí. Ah é, é. Agora, ainda não mudou o letreiro não. Ainda não mudou por fora. É, mas vai mudar, eu tava tirando aqui, mas é a imagem, mas aí fica. Uau! Futura fantasia aqui, né? Cabi modas. Cabi modas. Aí, ó. Valeu, Thales. Valeu. Gostei de conversar com você. É. Aí, ó. Aí, eu tô encerrando aqui nessa beleza. Da... Essa árvore, a escova é. de garrafa que eles falam. Escova de garrafa. É. Ele é com como escova de garrafa. É para Sabe mesmo. que ela tem até uma escovinha? É. E é linda, <risos> tipo né? Tipo escovinha, né? de a escova para limpar é. é cano de espigarda, né? É. Garrucha. Você lembra daquele negócio? É verdade, né? Pois você usa mais isso. Né? É isso aí. Tá, tá um abraço para você, um abraço, Ronaldo. Mais. Eu estou aqui em Biraci. senhor. Eu estou aqui em isso aqui vai sair, talvez, do Memórias e Vidas e, e, no YouTube.